Consulte um médico, reduza o sal e o açúcar, beba mais água, pratique exercícios físicos, não consuma frituras, mastique devagar os alimentos, consuma legumes e verduras, inclua fibras na sua alimentação, controle seu peso com uma balança, Siga as dicas de ouro para emagrecer. Dia Mundial da Obesidade, 4 de março.